Olá Pés Descalços, falar aqui sobre essa nossa experiência nomádica no Brasil, que desde o Covid aí, a última vez que a gente viajou para fora foi em, a gente voltou em janeiro, fevereiro, né, para da, da Argentina, a gente estava em Buenos Aires e ficamos uns bons cinco meses trancafiados total, né? Cinco S meses ou mais até, né? Lá no Rio. E aí, a gente tava, não tava percebendo o quão nossos dias de segunda a segunda estavam exatamente iguais. Né? He's stuck. I'm reliving the same day, over and over. por a gente estar nessa pegada já uns 5 anos, feriado, fim de semana, pra gente não tem tanto impacto quando tinha antigamente, quando eu trabalhava na CLT e tal, Então a gente não tem um calendário tão demarcado assim, feriado pra gente meio que não, não, não significa nada, porque a gente trabalha e tem flexibilidade todos os dias da semana e... A gente tem alguns compromissos com a equipe, com mentorias e tal, mas que também são muito leves, né? Então, pra gente, segunda a segunda estava igual. E a gente tinha feito o compromisso de falar, pô, beleza, esse ano a gente não vai conseguir viajar tanto, que é uma das nossas grandes paixões, né? Então, vamos focar nos projetos para consolidá-los, para criar um contexto de ainda mais solidez nos negócios online e nos projetos, para que ano que vem a gente tenha mais flexibilidade de botar o pé na estrada quando abrirem as fronteiras, né? o mundo fica mais tranquilo. Só que a gente começou, a, eu particularmente, comecei a ficar meio doente, sem saber, assim, não doente de, de saúde e tal, mas de falta de inspiração, inovação e criatividade no, na minha arte ali, nos projetos. E foi um fim de semana que a gente deu um pulo em, em Mauá, que é perto do rio, no meio das montanhas, cachoeira, uma energia maravilhosa que eu me dei conta de que caramba como eu preciso disso, como se me alimenta essa reconexão com a natureza, essa a novidade, a exploração, né? E lá, os protocolos super responsáveis tal, a gente viu que dava para começar a sair da prisão ali do do, do apartamento, né, com responsabilidades, nem ligar o foda-se e tal, mas a gente tava com meus pais já tá isso, meus, já tá, meus avós já tá isso ali, então tinha uma responsabilidade a mais com o outro também, né, então por isso que a gente segurou a onda bastante mas aí depois dessa tripezinha a gente falou, nossa, como a gente precisa disso como é? a gente não fazia ideia, eu não fazia ideia conscientemente de como era dependente de novidade, de aventura, de natureza, de, de ver coisas novas e, e esse foi um gatilho pra gente falar, cara, vamos ressignificar o nosso estilo de vida nômade digital, vamos começar a fazer isso em vez de sair pelo mundo como a gente estava fazendo esses últimos cinco anos, tentando passar uns três meses fora do Brasil e voltando um mês, vamos começar a fazer isso no Brasil, porque o Brasil é animal, é animal, a gente já viajou, a nossa lua de mel a gente fez, né? No... Nordeste, ali da Bahia até Recife e tal. Então, a gente, já, a gente sabe que o Brasil é infinitamente rico de, de belezas e de aventuras e de, de diversidade natural tal. Só que a gente sempre priorizava a gringa porque era mais diferente ainda, né? E aí, dessa vez, pelo Covid, tá? a gente falou, cara, vamos, vamos fazer devagarzinho, vamos começar. Então, voltar, botar o pé na estrada, com responsabilidade e tal. E aí, começou a ter um movimento num grupo de amigos que eu faço parte, de pessoas que estão vibrando na mesma energia e se ajudando aí em projetos e desafios pessoais. Se chama Master Soul, diferente de Mastermind, né? Master Soul. E a galera top aí, que, que eu aprendo muito diariamente. E aí, rolou o um movimento de se encontrar em Floripa. E aí viemos para Floripa, de carro, saímos do Rio, passamos por Curitiba. Então, pelas sincronicidades, essas oportunidades de se deixar um pouco no fluxo e não tentar programar e antecipar tudo, a gente está vivendo uma das viagens mais deliciosas de todas, que a gente está encontrando pessoas incríveis, fazendo amizades que a gente vai levar para a vida, vivendo experiências incríveis, conhecendo praias e montanhas e cachoeiras e árvore centenária, figueira de caralho a quatro, e tipo, vivendo um monte de coisa com o Raul, que está sendo um tesão também viajar com o nosso cachorrinho, que a gente indo pra Austrália, indo pra, pra vários países, era uma logística muito complexa de, de quarentena, de ele passar não sei quantas horas no bagadinho e tal, então a gente não conseguia levar e agora a gente está levando, então a gente está vivendo um estilo de vida nomádico no Brasil que é delicioso, que você talvez agora, nesse momento de de covid, de redesenho de formatos de trabalho com grandes empresas flexibilizando o trabalho remoto e tal, você pode começar a experimentar, nada te impede de passar um mês numa cidade próxima ou numa ilha legal, Floripa para mim tem sido uma, uma agradável surpresa de um dos lugares mais deliciosos que a gente viveu aqui no Brasil e a gente vai voltar no que vem sem dúvida a gente vai, daqui um mês vai passar, daqui, a gente vai passar um mês em Trancoso comemorando nosso aniversário de casamento aí, em breve. Então, esses, esses pequenos experimentos, caso você queira ter uma vida mais flexível, mais nômade, né, não precisa você rodar a Europa, fazer a viagem do mundo e é o sudeste asiático, você pode começar no Brasil tem muita coisa foda. No nordeste, aqui no sul, assim, cada lugar maravilhoso e não fica uma, uma viagem cara. Pelo contrário, pode até, se você mora numa capital hoje, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, o que for, você, dependendo do local que você escolha, por exemplo, em Floripa a gente ficou num chalé delicioso, lindo, porra, uma puta estrutura de Wi-Fi e tal, um espaço em comum, com mesa de ping-pong e tal, muito legal, muito top, frente pra praia quase, pagando menos de dois mil reais por mês, com tudo incluso, água, sei lá o que tal, então me fala que lugar no Rio de Janeiro, São Paulo, né, capitais aí, metrópoles, você paga algo assim mensal, não rola, então às vezes a gente cria crença de que não, é muito caro, ou não, não vai dar, ou não, meu chefe não vai deixar, ou não, não consigo, não, não, não, não, não, e você nem experimenta e é muito mais simples do que você pode imaginar, então começa de maneiras curtas, uma semana, 15 dias, um mês, aí você vai vendo que é, a forma de produzir, de gerar valor, não muda muita coisa. Agora você tem essa flexibilidade, você pode negociar essa flexibilidade, você pode provar um período menor que dá certo. Então tem muitas formas de você iniciar, você pode se tornar um nômade nacional, e é lindo, que é uma coisa que esse ano a gente resolveu abraçar nesse, último, nesse segundo semestre, está sendo delicioso a gente está vendo aqui, né, falando como que, pô, a gente está orgulho, da, orgulhoso da nossa vida, de, de sentir que a gente trabalhando, tá trabalhando para viver e não vivendo só para trabalhar. A gente está trabalhando pesado, está tendo responsabilidade, mas, pô, numa sexta-feira passada a gente tirou de boas, porque a gente veio, né, de, um, de um ritmo de lançamentos intenso, deu um resultado legal tal, então vamos se presentear, vamos nos dar momentos, pílulas de felicidade aí que vão trazendo uma vida, vão construindo uma vida feliz e está muito mais acessível do que você imagina, tá? Então, permita-se, teste, faça esses planos de curto prazo e assim você vai começar a acreditar que você também pode ter esse estilo de vida. Ainda mais nesse momento que você esteja se questionando das né, prisões de trabalho que você construiu, um trabalho ensapatado, que não te permite ter essa autonomia, essa liberdade, agora talvez seja o melhor momento da vida ou uma oportunidade que você talvez nunca tivesse, se o Covid não tivesse aparecido, que você pode ressignificar e falar, tá, tá aí, a chance que eu tava esperando, né, o milagre acontecer, agora você pode ir lá e criar. Então, assuma o protagonismo e a liderança da sua vida e se esse é um sonho que você tem, vai lá e faça. Se não é um sonho, você não quer ser nômade, não quer é nada disso, apenas pelo prazer da novidade e de viver algo diferente, uma vida, você pode fazer em família, de boa também isso e eu tenho certeza que independente né, de onde você escolhe, e como que você faça você vai sair com um aprendizado legal e com uma, uma mudança aí de chave na sua cabeça falando, caramba, tá vendo? Não é tão difícil como imaginava ser se fez sentido, vai lá, se comprometa, depois me diga me manda um direct lá no Instagram que eu quero saber se você realmente fez Manda esse vídeo pra uma galerinha que talvez esteja aí pensando, será que eu faço ou não tal. De repente aqui vai trazer umas chaves legais. Se precisar de ajuda, conta comigo. Tem um monte de formato de transformação legal aí na, na descrição que pode te ajudar. Beleza? Seguimos!